Fala galera, de boa? Nesse vídeo eu vou trazer o unboxing e primeiras impressões desse equipamento aqui, ó Que é o FeiyuTech AK2000, um estabilizador para câmeras pesadas E para quem me manda mensagem lá no Instagram pedindo vídeos externos, ó Graças a esse equipamento aqui, vai ser possível trazer vídeos externos com a qualidade que meus inscritos merecem Então vem comigo que eu já tô ansioso para saber o que tem dentro dessa caixa Bom, aqui tá a caixa Vou abrir aqui que eu tô muito ansioso. Bom, vem com a maletinha aqui. Vem com os manuais. Tudo em chinês. E vem com essa maletinha aqui. Show de bola. Ela parece um isopor, mas assim, bem denso, bem construída mesmo. Com o nome aqui: FailTech. gravada a laser. Muito show duas travinhas aqui galera muito show viu muito bonito bacana que ele já vem com essa pecinha aqui que é um tripé que a gente encaixa abaixo dele aqui e na maioria dos gimbals esse acessório ele é comprado à parte e a Feiotech já envia ele show de bola bem construído tem com nomezinho aqui Feiotech sem rebarba nenhuma muito bom aqui tem as baterias que são quatro pilhas são quatro pilhas grandes também muito bonitas aqui vem um carregador bem robusto mini USB aqui deve ser os cabos do carregador e aqui a criança cara ele é muito bonito esse detalhe vermelho aqui fica muito show Cara, e a construção dele é bem premium mesmo. Um aspecto um pouco fosco. Eu acredito que seja aqui embaixo que, que as vale baterias. Aqui é onde vai a câmera. Vou pegar um parafuso que tem ali. Encaixar aqui. E talvez eu tenha que encaixar aqui em cima e colocar a câmera. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aqui tem um espaço vazio. Deve ser para algum acessório que eles vendam a parte. Tem mais alguma caixinha aqui, ó. Dois mil anos depois. Aqui vem vários cabos. Eu acredito que esses cabos sejam para conectar o gimbal com a nossa câmera. Então, tem vários modelos aqui, deve ser para Canon, Nikon, Sony. Então tá aqui, basicamente é isso. Vem com essa maletinha bem construída, que já serve como case. Você não precisa comprar nada a parte muito bacana eles já mandaram o um tripé, esse tripé aqui vai ser muito útil, é só rosquear aqui embaixo e eu vou estudar como que funciona esse gimbal e vou trazer aqui pro canal porque tem muita gente interessada, Isso é uma marca bem bacana que está crescendo bastante no mercado eu sei que a galera vai querer saber como é que funciona Bom, a primeira impressão que eu tive é que esse equipamento é um equipamento bem robusto e não deixa nada a desejar com relação às marcas mais famosas. Apesar do nome ser feio, esse é um equipamento bem bonito. Realmente, feio Tech não é um nome que soa bem aqui para o Brasil, mas que realmente eu me surpreendi com a beleza do equipamento. É muito mais bonito do que nas fotos. Qualidade de acabamento em todas as peças. Não tem rebarbas no equipamento e também não tem rebarbas na mala que vem com ele. E para quem não sabe como que funciona o estabilizador, é basicamente isso aqui ó aqui eu tô com um estabilizador para celular que eu utilizo para fazer alguns trabalhos e ele evita aquelas trepidações evita fazer aqueles vídeos todos tremidos que dá um aspecto de amador e também ajuda a deixar as linhas retas principalmente as linhas horizontais atualmente eu utilizo esse steadcam aqui que é um equipamento 100% mecânico ao contrário do FeioTec AK2000 que é um equipamento eletrônico eu ainda vou fazer um vídeo ensinando como é que balanceia como é que configura o equipamento. Então fica ligado aqui no canal se você quer saber mais detalhes sobre esse equipamento. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E muito importante, ativa as notificações para receber mais vídeos como esse. Então é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo. Okay, okay.